Você se sente perdido? Sente que tem alguma coisa que te incomoda? Talvez o seu trabalho não te motiva, mas você também não sabe aquilo que você gostaria de buscar nesse momento? Então esse vídeo é pra você! Olá, eu sou a Lígia Costa do Thank God It's Today e sim, hoje é o grande dia para você viver com mais propósito, para você liderar a sua carreira, sair da zona de conforto e ser o grande protagonista da sua história. Tudo bem, se você sente que tem alguma desconexão nesse momento, não se preocupe, você faz parte de milhões de brasileiros que sentem talvez não pertencendo a esse momento. Não só a crise que a gente vive econômica, a crise política, mas também todo esse cenário de era de distração, volume de informações, ela faz com que a gente esteja um pouco fora de foco, que a gente parece que está desconectado com alguns dos nossos valores. Eu vou além, a expectativa de vida vem aumentando a cada dia, ou seja, aquela história de você ter uma única profissão a vida inteira, esquece, né? Talvez ela precisa ser revisitada. Afinal, o nosso tempo útil ele é muito maior do que era 30, 50 anos atrás. Outro ponto, talvez você ainda não estudou, mas eu super te recomendo dar uma olhadinha ali em Antroposofia, se você for uma pessoa curiosa. E eles falam sobre os setênios e os ciclos da nossa vida. E a gente passa por uma série de crises ao longo da nossa maturidade. E se você é como eu, tem lá entre 40, anos, talvez você esteja também vivendo mais uma das suas crises e essa crise, ela questiona exatamente os nossos valores, os nossos propósitos e o que é que a gente quer deixar também como legado. Então faz parte a gente ter esse momento de desconexão. Então meu convite é para que você talvez não seja tão exigente consigo mesmo e deixe as coisas e esses questionamentos surgirem como uma forma natural e que muita gente também está se questionando nesse momento. Mas não coloque embaixo do tapete, simplesmente vai atrás, sim, daquilo que te motiva, daquilo que te inspira e, principalmente, como você pode ter uma vida com mais propósito todos os dias. Então, eu vou fazer aqui para você cinco perguntas, assim você vai poder avaliar, né? fazer uma, uma avaliação individual sobre onde você está e, talvez, onde você gostaria de chegar tá bom? E você responde de 0 a 10. Né? Zero é nada e 10 é estou, sim, muito próximo uh, do meu ideal, para que você entenda o quanto você pode trabalhar ou até mesmo revisitar esses pontos para que você se autodesenvolva e trabalhe todos os dias com muito mais propósito. Então a primeira pergunta é o quanto você está alinhado aos seus talentos e às suas paixões na sua profissão? Vai lá, responde de 0 a 10. A segunda pergunta, você sente que você faz alguma diferença no seu trabalho? Ou seja, você é capaz de realizar alguma contribuição e impactar o seu entorno, a sua comunidade, a sua equipe? A terceira pergunta, você sente que você vive alinhado ao estilo de vida que você gostaria de viver todos os dias? E a quarta pergunta. Você sente que as suas necessidades, sejam físicas, emocionais e financeiras, elas são prósperas? você consegue suprir todas as suas necessidades no seu dia a dia? Trabalhar com propósito é unir talento, estilo de vida e contribuição. Quando você junta talento e vontade, é sempre uma fórmula certeira para um negócio satisfatório, que tem impacto verdadeiro e positivo nas outras pessoas. E a minha pergunta para você é, o quanto você deu de nota para si próprio e o quanto você ainda tem para melhorar, para que você tenha um trabalho com significado todos os dias, e possa não apenas impactar a si próprio, mas também contribuir com todo o seu entorno. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui pra gente, compartilhe, e super obrigada por estar aqui e querer ser a melhor pessoa que você pode ser, isso já é o suficiente.